Olá amizades, daqui o Francisco em processo de edição com um comunicado prévio em duas partes. A primeira, pela qual peço desde já desculpa para quem nos vê no YouTube, é que não há vídeo na primeira parte, por uma falha técnica minha, é chato mas não há volta atrás. Há ah, no Patreon, se quiserem muito ver as nossas caras, a parte do Patreon ficou gravada em vídeo, prometo que não foi propositado. E mostramos as extremidades, tal como prometido na chegada dos 50 patronos. A segunda parte que me parece mais pertinente é de que esta conversa é com o Taylor, Cat Claw, que é tatuador de profissão, mas é um tema que não foi abordado, que é um ser humano multidimensional, mas que aqui falou praticamente em exclusivo sobre as suas visões e experiência enquanto pessoa trans não binária no, no nosso mundo. Nós acabámos inadvertidamente por nos focar nesse aspecto porque acho que foi um momento de aprendizagem e partilha. Sei que foi para mim, tenho quase a certeza que foi para o Castro e espero que também tenha sido para o Taylor. Muito bonito. E gravo este, este comentário prévio no sentido de vos encorajar a conversarem sobre estes temas, a colocarem questões e, e a informarem-se. Mas que o façam com empatia e preocupação pelo bem-estar alheio, porque são experiências que. A generalidade de nós está muito longe de compreender, na prática nunca compreenderá, mas pelas quais podemos desenvolver um bocado de empatia. Espero assim que apreciem a conversa que vão ouvir a seguir, agradeço pelo apoio que nos dão na forma de likes, comentários, mensagens e peço-vos, como sempre ou quase sempre, que o façam continuamente para ajudar este projeto a crescer, chegar a mais gente e também nos motivar é uma parte que parece ser importante. Aquela tribo em quando alguém faz um ato errado, alguma coisa má, que em vez de julgarem a pessoa, vão lembrá-la de todas as coisas boas que ela fez no passado. Eu uhum. acho, tipo, acho que o, o reforço positivo é muito melhor do que o reforço negativo. Quando a gente diz tipo, epá, acaso que é essa merda, tu não aprendes nada e se calhar até ficas ofendido e se calhar até vais reproduzir mais esse comportamento. Porque Perfeito. finalmente as nossas histórias estão a ser contadas não de uma perspectiva cis completamente errada, mas de uma perspectiva trans e estarem a ser contadas, tipo... por pessoas cis certo. histórias cis de pessoas cis tipo é, é um pouquinho... é um bocadinho frustrante A, mi a oh, minha não questão não. era outra é quando tu estás a ver a ocasião alguém estás a imaginar a genitalia do outro Estou <risos> Sim <risos> ah, pá, faz, mas para, mas tu faz parte <risos> do sexualizar -se para mim boa. os... Os meninos não choram, não sejam não sejam maricas. Uhum. Estas pequenas coisinhas são as nossas, são a nossa voz interior em adultos que nos está aqui a, a fazer claro. a ruminar com inseguranças. Esta hipersensibilidade acaba por é pá, tem que ser trabalhada, está aqui todo um trauma, todo, todo uma não pertença e é e, e é uma desconstrução de de parar de ter vergonha para, para começarmos a perceber que, que há muito valor em ser diferente. E, normalmente, até são aquelas coisas que a gente se envergonhava em miúdos que agora que agora fazem nós quem somos e que até temos mais orgulho de. Um, a minha experiência trans fez-me quem sou. Se eu tivesse nascido num corpo designado na nascença como masculino, eu não seria o homem que sou hoje. É bem normal e que não conheces ninguém que é assim tão preconceituoso. O desafio é, enquanto tu, homem, veste durante uma semana inteira com vestígio quilha te um bocadinho, mete um brinquinho e vai vestido de fazer a tua rotina no autocarro para ir para o trabalho com os teus colegas e faz a tua semana de vestido. Não me identificava nada como os meninos pensavam, não me identificava como nada eu, como os meninos, os, ah, os rapazes, os, os, pilas. os pilas pensavam, sei lá. <risos> uh, e, não pensavam. e não me identificava nada como os, como as miúdezes pensavam. Então eu cresci sempre um pouquinho, tipo, só achar que era esquisito. Eu acho que as mulheres são seres superiores. Ponto. Isto, isto, isto, isto, isto, isto <risos> para mim, vou dizer esta merda à mas vida que, toda. Espera aí, tu deixaste na hierarquia Eu deixaste da na superioridade hierarquia. dos seres, mas subiste no privilégio social. Sim. Porque agora andas Dubar e a... não tens que te preocupar. Eu ando Dubar, ninguém se mete comigo. Cospes para o chão, à vontade. Não. <risos> Mas eu não tenho aquela coisa da vítima. ele tem mais que eu. Eu tenho complexo de vítima. Tens. Tens. É uma coisa que me irrita em ti, mas eu já aprendi a lidar. <risos> Começámos mal, não foi? Começámos com... Começámos, com... Começámos com o bullying. Não. Eu não posso ser nada. Foste tu que reconheceste pois foi. o bullying, não fui eu. Yeah. Já. a me dar ideias. Mas é bem o um complexo. Hoje para que se portem bem os dois hoje. Dois, dois. <risos> Olha, sabes, sabes uma coisa interessante? As nossas maiores discussões foi convidados O <risos> tipo, convidado estava é? a tipo, olhar assim para nós, tipo, à toa Isso não é nada desconfortável É, não é, não, não, não, não, não vai ser, esperemos que não seja o caso contigo, mas as nossas maiores discussões... Ah, é peraí, peraí, mas se o Taylor estivesse nessa conversa a que te referes, já tivemos várias discussões sobre isso Estavas a falar, falar do quê? De falar do salmão? Ah, sim, mas estás não, a então eu te... discutir contigo eu, também. Eu, eu não sei qual é o som, mano. Eu, eu vou -te dizer, eu vou dizer a Então no é seguinte: já estou farto de me repetir. Estão já f... dez vezes? Eu eu a farto dar. de me repetir em relação a isto, mas deixámos aqui um colega nosso que tinha-se afirmado, tinha-se assumido como, como gay na cultura, ou seja, o gajo é, é rapper, estás a ver? E fez um som ali a, a, a afirmar-se como homossexual, mais ou menos. Não afirmou-se diretamente, mas deu a, deu a entender que sim. Estou a dizer uma coisa errada? afirmou-se agora Afirmou sim mas não foi afirmar, sim, não afirmar mas não é não foi aquela não sim, foi aquilo não que até muita gente palavras. disse ah, eu, eu, tipo é não é ou seja não não foi uma okay. coisa explícita foi uma coisa um, que dava para entender mas que não era explícito ele é tipo é um rapper que está sempre é a dizer tanga tá? ou seja tu não tens mesmo que é que pode ser tipo há uma merda na cabeça dele tá? não há uma coisa tipo, explícita pronto estávamos a falar uh, veio, no meio da conversa veio uma, questões sobre o que é que era tipo pessoas não binárias hum. E foi numa altura, que eu sou sincero, e eu tenho ter problemas em dizer, que é pá, há coisas que eu não, que eu não percebo bem, estás a ver? Uh, uma das coisas que me ajudou muito a entender o que é, que é uma pessoa não binária foi ver Big Mouth. True. Okay. Uh, não, não, desculpa, Big Mouth não. Uh, uh, sex, sex Education. education. Okay. Estás a ver? Okay. Esta última season. Ou a última season, não sei. Antes disso, eu não tinha tipo... ou porque não conhecia pessoas ou toda a minha que não... Okay. Oh, tipo, ou és uma coisa ou és outra, estás a ver? E disse uma coisa estúpida na altura, e, mas vou -vo repetir Assumis? que é estúpida. Que, yeah. eu Na altura até disse, mal acabou o podcast, eu até fiquei naquela cena tipo, eu disse uma coisa estúpida que me devia ter dito, estás a ver? Fiquei com aquele sentimento, tipo, Verdade. Não, não foi tipo humor só, não foi só para a piada, porque foi uma piada fraca, foi tipo só brejeira e, e vazia, que disse, pá, ou tu, se tu não és homem ou és mulher, que é um salmão, disse assim isto, estás a ver? Pronto, e, e na altura obviamente que ele discordou comigo, e eu discordei. Oh, Disco... Exato, óbvio. Discordei com ele. E houve uma discussão tensa. <risos> Exato. imaginava mas... até pelo, pelo muito whisky que é, por, é porque isso é o tipo de humor que, que as pessoas costumam usar, as pessoas mal informadas, né? Então já, já, já é uma piada um bocado usada. Tipo, eu identifico-me como um helicóptero. Um helicóptero de guerra, tu tipo, sempre a ver essa. Uh. Yeah. Mas imagina, isto já foi, já foi há algum tempo, estás a ver? Um, já foi há um ano e tal. Que na minha, na, na, na ótica, na talvez as coisas, era... a mesma, as... mesma informação. E, era, e imagina, não acho que é informação, a informação tinha, se calhar, não tinha, era... Tu, eu acho que quando tu vês um lado mais humano das coisas, tu te, tendes a, a, a perceber melhor. Ou se que me isso, tem um, um lado humano mais do que é que se está a passar. Uh, e para aquela merda, quando tu não conheces, tu podes tentar par, dar a par, dar, parecer que és uma pessoa super aberta, e isto e aquilo estás a ver, mas não deixas de ter preconceitos entre de ti. Ah, é, nós crescemos com isso é. uh, Exato. O problema é como é que tu lidas com eles. E, e se eu lhe dissesse uma coisa, olha, dissesse uma na altura tivesse tipo gozado com a situação, mas tipo fosse engraçado. Até foi uma piada só de que eu disse. Mas não foi fixe, estás a ver? Tipo, se calhar o alguém que se riu. Mas eu depois vi e ouvi e fiquei tipo, isto não é fixe, ter dito. Ter, foi só. Está tudo bem não então, e, que, e que outras vezes é que a, tens gente, a gente a gente tem, a gente a gente está sempre a crescer e a merdas que a gente nós dissemos há 10 anos atrás que agora sabemos canceladíssimos eu acho que o mais importante não é dizeres merda é, tipo é saberes que eventualmente é teres capacidade de aprendizagem com com as coisas eu, eu não acho mal a verem pessoas que não compreendem o um lado ou não percebem nada eu também eu há uns anos atrás não fazia ideia o que era ser não binário também e, e tinha e, ideias bê, completamente diferentes do que é que era ser trans, do que é que era ser seja o que for. Eu acho que é, o importante é, é, é toda a gente ter alguma flexibilidade para ouvir o outro lado, para se educar e para, e para tentar perceber. Por isso, eu sou aquela pessoa que tipo... Yeah, há pessoas que tiveram comportamentos maus, mas há sempre um, um espaço de aprendizagem. Tipo, sou bê, contra o, o cancelamento logo.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 Quando a gente diz, tipo, é pá, Caz, tu essa merda? Tu não aprendes nada e se calhar até ficas ofendido e se calhar até vais reproduzir mais esse comportamento. Não tu, porque és um, uma pessoa normal, não é? Mas o mais ou menos, esse dia estou a... Estou a ser... Não gosto é nada de me auto-vitimizar, não é? <risos> <risos> mas, mas para uma parte das pessoas o tough love e o, o tentares mostrar o teu ponto de vista de uma maneira... Tipo, eu é que tenho razão, não, não, muda, não acaba por ser contraproducente e, e tens dois lados a, a, a... Tu sabes que fizeste disseste uma coisa um bocadinho parvo mas podes ficar na defensiva e vais tentar... E... Sim, foi exatamente o que aconteceu. Yeah. Mas tu, sabe, tu sabes, no fundo sabes, mas ninguém ganha nessa, nessa discussão. E, sim, sim, E não, não faz sentido. Tu achas que... Tu achas que imagina... Tu podes ser uma pessoa muito bem intencionada mas todo o teu discurso não ajuda a causa, seja a causa que for, causa que for achas que a tua boa intenção tipo, perde-se completamente e fica é aquilo que estás a tentar defender mal defendida? Porque imagina, eu te dou até um exemplo, eu vejo pessoas que defendem causas, estás a ver que são causas nobres, mas a forma como defendem, tipo, parece que estão a dar mais uh, a sendalha no outro lado e não vejo como é que aquilo que essas pessoas estão a dizer vão ajudar, estás a perceber? Isto é que lá está, isto é que devia ser Estás a algum tempo alguma coisa em particular, estás a dizer alguém que foi mais reativo? Porque agora estou a pensar, quando tu estás a dizer isso, pensei naquela, que a maneira como ela foi pop não era aquela. É isso, e queria falar, contar mais sobre isso, mas era depois no podcast, eu achei isso... Não falamos agora, Eu achei isso, achei isso fixe. Eu também, eu, a, a questão das pessoas, das pessoas, o que tu estavas a dizer de, da maneira como transmites a mensagem, tu tens que pensar que a pessoa que transmite a, me, a mensagem tem um background. Tipo, o background daquela pessoa é um, é um background de desespero. Tipo, se algum de nós estivesse naquela situação algum dia, eu estava aí a esfaquear pessoas que lá saber, tinha nada a perder. ela, ela a, a manifestação que ela fez, foi, para mim foi completamente ajustada tipo não. o, o respeito dos atores o respeito de não sei o, Os, o já estavam a desrespeitar toda a comunidade trans a estarem naquele par, palco Deixa-me contextualizar quem nos está a ouvir ah, Estás a falar a, de... gente, começou, a gente começou do <risos> meio da Keila Brasil ter interrompido uma peça no, no São Luís uh, subiu ao palco a peça foi interrompida uh, Desceram a cortina podem procurar o vídeo na internet a propósito de de transfake que estava a acontecer naquele palco pelo que eu percebi do discurso dela, contratava um homem e uma mulher para representar uma, uma personalidade trans. Era algo nessa via, um não era? Um homem cis representava uma mulher trans. Ah, era isso? Ok, ela falava de contratar quatro homens e quatro mulheres, mas ok, um homem cis que representava uma, uma mulher trans. Era, seria esse o problema. Então ela manifesta-se de forma muito aguerrida e violenta, aquela Brasil que se, uh, que se vê, diz lá, que se vê obrigada a prostituir porque uh, pessoas como ela, que se, que se refere a ela própria como travesti. Isso pode, isso, pode, isso pode ter a ver com a linguagem do Brasil. Não estou a falar muito à toa, mas... Sim, do mas, que eu sei não, mas nós, aqui, acho, aqui achei usamos, engraçado. Mas não é muito relevante porque é uma identidade trans. Aqui o termo normal, é, é o, o termo usado é, é o trans. Sim, sim, sim. Eu concordo Só, com... Travesti, não, houve, houve, eu travesti fui, para nós é tipo vestir-se de mulher. Houve, eu, eu, fui, eu fui ler... Exato, uh, eu é fui, tipo uh, carnaval. É, é, mas, mas, mas acho que mas para o Brasil hoje... é o contrário. Não sei. Eu acho, eu acho que não. Não sei. Para ser uma literatura, uma componente diferente. Eu, eu, eu já trabalhei com pessoas eram brasileiras e nunca, nunca me apercebi que houvesse essa distinção. Fui outra vez mergulhar na literatura e algumas cenas técnicas. Não sei se era isso que referia. Mas essa parte acho que não é importante. É uma identidade trans. Pronto. Ou seja, contextualizar aquilo que estamos a falar sobre... Uh, ser uma expressão uh, como tu disseste, ajustada ou não, do, da ofensa. Vamos, a resposta em resposta à ofensa. Isto, isto em resposta ao Castro que, que perguntava se às vezes a maneira como transmitimos a mensagem uhum. não pode fazer mais mal do que bem. Certo. Eu, e a minha resposta está aqui, dando o exemplo da Keila, e, e não o exemplo da Keila, mais o exemplo de como as pessoas reagiram à Keila, que foi uhum. com ódio e com ameaça e com e com não tinhas que estar nua exposta não sei pessoas, o quê. Foi... Sim, sim, parte das Certo, pessoas, claro. foi, uh... não foi, foi a Não melhor... foi o que estás a dizer. Uh, mas o, o, o primeiro a primeira maneira logo de, de ignorar a mensagem é atacar a mensagem com para mim, para o Luiz, e o que, o que é só lembrar as pessoas que não aquilo não é um acis isolado. Aquela pessoa já passou por tantas coisas que que o desespero de chegares ali e, e, e fazeres aquilo não, não vem do nada tipo, como é que eu explico? Sabes, eu, eu, não, eu não diria que é uma se fosse, se fosse uma reação uma manifestação menos premeditada, eu diria, olha desespero é isto, eu acho que ali Existe e tem que existir para ter impacto por formatividade, uhum. como existe em tudo. No que toca à nudez, por exemplo, estas coisas hipócritas quando existem manifestações que sejam, que sejam mais de uma linha uh, não heteronormativa, a nudez, porque é a tomada de, de, de conta do corpo, é super importante. Houve uma manifestação muito grande nos anos 90 em Portugal, em que a gente no eram é um estudantes universitários a, a manifestar-se contra as propinas. Isso ficou o que, hoje em dia seria um meme. Ficou só um meme. Olha gajos nus, é como vês o Capitólio e olha gajos de vestidos d'algas. Olha, só que está no, só que está a mostrar o rabo nos anos 90, e essa nudez no, no, não é tida como uma expressão de grande ofensa, é, só, é quase boys will be boys, na verdade, que também é uma, uma cena problemática. Mas para responder, isso faz tudo parte de uma performatividade, performatividade nesse caso foi que algumas dezenas de milhares de estudantes de todo o país tenham deslocado com comboio, autocarro e todos os meios possíveis até Lisboa para se manifestar contra uma coisa. Tem que haver massa, tem que haver performance ali, num teatro, na algo que eu acho que é importante, que que não é sempre necessário e já, já poderemos abordar é a performatividade pela representatividade se, é um, se, estás, se estás a caracterizar ali uma pessoa com uma determinada identidade porque é que não vais buscar? acho que neste caso é mais do que ajustado porque não custa nada uhum. e é preciso fazer algum estardalhaço não, para ser falado para, para ser, ser falado, exatamente porque tu não, uhum. pá. por exemplo, tu usaste a palavra violência eu acho que é tudo menos violento aquilo. Eu tô, eu tô, não, violência foi a palavra que as pessoas usaram. Sim, mas acho com que é tudo concordo. menos violento. É, a violência é era chegar lá com uma capa e papapapum. O que era violência? Ela e, chegou... e ela estar nua não é nada. Tipo... Hum, hum. Isso Sim. para mim é só, é só deflecto de, das questões principais. Mas, mas, que é ouvir o que ela é Imagina, dizer. eu tenho aquela coisa aqui. É num mundo perfeito. Estás a ver? Hum. Num, um, um, um homem podia interpretar o papel de uma mulher. Estás a ver? E uma mulher podia interpretar o papel de um homem. Num mundo perfeito se existiria, estás Sim. a ver? nós não vivemos no mundo assim eu não sei se vocês leram o posto do Marco e, e no na peça no é na peça no filme original do do Almodóvar tu tinhas uma mulher trans a interpretar um homem um homem uma mulher cis e uma mulher cis a interpretar um, um papel trans okay. e isso sim é igualdade é quando tu não tens a distinção okay. isso aí para mim isso é isso é o gol é tu tu teres pessoas a interpretar todas as pessoas. Mas não estás aí, estás a ver? Mas não estamos aí, eu a, acho, a questão é essa. E eu acho uhum. que tu tu tens que... Bater a, às vezes tens que bater a, tipo, com força na porta para ela se abrir. Eu concordo. A ver, opa. E se foi o que aconteceu aqui, falas, abriu. ela pelos vistos, aquilo que eu li, não sei se é verdade ou não, uh, já se tinham manifestado de outras formas. Sim, já sim, tinham sim. Havia coisas. um manifesto inclusive. Então já estava-se a cagar para aquilo. Yeah pá, não foda, um diretor daquilo agora meteu lá uma mulher tá-se a, tá a cagar na mesma, estás a ver? não é agora, é está a fazer barulho, então pronto, agora vamos com, com, com. Um, mas pode ser que abra precedentes faz para as próximas peças nem que seja por isso, nem que seja assim, por assim, tu, é. tu tu tem esta coisa que é hoje em dia as coisas vão ser faladas há 20 anos atrás, há 10 anos as coisas não eram faladas estás a ver? daqui a 30, 40 anos as coisas hum. tipo, pá, acho que vão estar muito melhores com o que estão agora hum. mas é no início que tens de fazer um bocado de... se as pessoas não te ouvem, eu imagino opá, és artista és atriz não és convidada para peças? Pois obviamente podemos ir àquela lado, ah, mas tem talento para interpretar. Não se calhar falta, não tem a oportunidade. Não para... faltam atrizes trans incríveis em Portugal. Ser, é, é o por aí. Sim, mas lá está, mas tu não tens tipo. Como é que tu se calhar, se calhar sabes se tem talento ou não, se não tem as mesmas possibilidades para. E também é. está É uma coisa é, com o jogo de não, futebol, nas Se não, tu, tu nasceste tu... na, na, na Alemanha, essa... é, é. nasces as melhores condições de treino, Se nasceres, tipo Sim. na Nigéria. Podes, não tens possibilidades já, para... Já estás atrás, é. mas já começas de trás. Não, não tens possibilidades para... Essa, isso, isso é super importante, mas acho que falta aí, falta aí um ponto e vírgula importante no que toca à representatividade, não é? Porque não é, não é só a, a capacidade de, de representar a si próprio, porque aí a profissão deixaria de fazer muito sentido, não é? Do, do ator, da atriz, do que for, que que tem, tem, tem que ter ele próprio aquela experiência para a representar não conseguimos ver quase representação Sim, mas, mas também não vês mulheres a representar homens uh, pode, exato, é. Isso, isso é uma parte mas tem, tem mais que ver com uma questão visual não, eu acho que ah, aqui é a questão a é a questão aqui para mim é muito clara e por isso é que eu concordo quando se tratam de papéis trans Uh, se procure a representatividade e no que toca por exemplo a uma a, a uma a orientação sexual mais uh, mais típica se a orientação sexual homossexual mais típica não concordo que é o seguinte se são pessoas historicamente excluídas daquele meio por causa de, de, de, de, do, do contexto social e do apelo, que tem aos olhos da generalidade das pessoas o que está errado e que estamos a tentar contribuir, faz todo sentido que quando vais representar aquela pessoa, vais buscar uma pessoa que o é, efetivamente se não houver um histórico de exclusão para mim não faz tanto sentido sim, mas, há. Sim. mas há, mas há histórico ou seja, sim, então não há é. papéis nenhums abertos, quando há um papel trans, não há uma pessoa trans que se vai claro buscar, que então que papéis não, não, não, no geral ah, sim, desculpa. quando há um papel trans, não vão buscar um papel trans, então quando é que as pessoas trans vão ter a oportunidade em uhum, poucos mas, na verdade, pior, a pior ainda é tens um historial de dezenas de anos a ter papéis trans representados por pessoas cis Exato, e, também, e, é. e inclusive o que ela também se queixava era as nossas histórias porque certo. finalmente as nossas histórias estão a ser contadas não de uma perspectiva cis completamente errada mas de uma perspectiva trans e estarem a ser contadas tipo por pessoas cis certo. histórias cis de pessoas cis tipo é é um pouquinho é um bocadinho frustrante. Não sei se vocês viram o Disclosure no Netflix do documentário. E, e é basicamente todo um comentário sobre a, o Hollywood desde há, sei lá, 50 anos atrás, talvez mais, das representações de pessoas trans na televisão. E é sempre violento. Tens Boys Don't Cry, que é super mal representada, há sempre violência, morre no fim. Quase tudo morre no fim. Sempre que há mulheres trans, são sempre ridicularizadas. Há sempre um motivo de riso. Havia... Hollywood for, formou as cabeças para haver uma necessidade de dizeres o que é que te, qual é que é a tua genitalia. Porque um homem que iniciava um ato sexual com uma pessoa trans que descobriu uma, um, uma genitalia masculina, ele tinha o direito de ser agressivo. Era tipo... Certo. Enganaste-me. Enganaste-me. Uh, isso, isso é uma questão violentíssima para uma qualquer últimas, pessoa trans. Isso foi uma das últimas ideias uh, que eu que eu desconstruí, e terei muitas mais que fazer no futuro, certo? mas foi das mais recentes não sei precisar, não é? porque isso é sempre um contínuo mas é o é um momento em que, eu, em que eu penso para mim se eu estiver interessado em estar fisicamente com uma pessoa o que é que importa a é isso, não, mas espera, e vir uma genitália que não é a é. que eu espero não vou ficar ofendido e sentir me defraudado. Mas, mas tu sabes é. isso ou esperas okay, que, que isso aconteça? É como uma é, coisa. São coisas é diferentes, já aconteceu a, isso? Que, a mi, não, a não, minha não, questão que... era outra: é quando tu estás à beija de ocasião, alguém estás a imaginar a genitalia do outro? Estou. <risos> Sim. <risos> ah, ah, Para, mas... tu faz parte do sexualizar -se a mim, pessoa. pessoa. Mas, não mas não faz parte, <risos> mas, não faz parte <risos> mas não faz parte assim como faz parte. Eu acho que tu estás com uma pessoa e tu estás à espera que aquela pessoa vá ter X coisa e de facto tem, mas depois tem outro, pá sei lá, tipo, tu tiras a roupa e te deixa de chitar a pessoa não tens que ser violento com a pessoa, acontece, é pessoas já tiveram com... Pá quantas, quantas, pá quantas pessoas já tiveram com outra pessoa e estavam nus e não ficaram tipo, olha tipo, não era aquilo que eu estava à espera, estás a ver, não tens que ser violento com a pessoa Exatamente não, tens, tens que, não podes faltar ao respeito também, mas pá, olha, não, pá, acontece estás a ver? Sim, assim, pensa, pensando no contexto, se a pessoa que tiver a sensibilidade de ter uma conversa antes, olha da mesma maneira que qualquer pessoa pode ter, olha, eu tenho aqui um furúnculo olha, eu não estou muito com... olha, eu não tenho... imagina, imagina eu vou, vou dar-vos um exemplo é que vocês... aqui, olha, tem um não, grave, não, um não, imagina eu disse um furúnculo <risos> para não <risos> dar... pronto, é um exemplo ridículo, já sei foi ótimo é um bolinho merecido vocês, como é que se chama o Aquaman do The Boys, aquela série que vocês gostam muito? O The Deep. Tem umas guerras. Exatamente, se umas Exatamente. Oh, tens umas guerras oh. no, no é atuador. Assim era incrível, incrível. alguém ah, aparecer me como mais <risos> gelo tinhas ali um descobrimento mas imagina estavas super afim de estar com aquela pessoa era gel era era conveniente que aquela pessoa te, te dissesse olha eu tenho uma característica física e yeah, a mi causa curto-pé é mi causa tipo tá <risos> <risos> não não eu percebo agora acho que há, são coisas diferentes entre tu eu acho que há uma diferença entre tu conheces é uma pessoa e haverá vontade para, falas com uma pessoa, outra coisa é que tu conheces uma pessoa em ocasiões em que tu nem sequer tens uma conversa profunda com a pessoa e estás é lá isso. com a pessoa, e, e é... nada dá direito em tu seres agressivo com essa pessoa ah não, não, não, não a nunca, nada não, dá mas isso mas não. eu não falei de ser agressivo, falei de te sentir enganado ou de fraudado mas <risos> eu acho que isso aí também depende de cabeça para a pessoa eu então, também acho que depende bem da cabeça, e tipo, tá a falar de uma questão muito física, falta a questão emocional Tipo... Claro que sim, mas, mas, mas eu, eu estou a dizer que desconstruí porque o ideário que me foi transmitido era esse. O único sítio dentro desse diário masculino, típico, o único sítio onde tu não te, podes, onde não te podes sentir defraudado porque é cultural, entre aspas, são os ladyboys na Tailândia. Percebes? É o único sítio... Onde, ah, olha, se fosse à Tailândia arriscar, só os tios meus a fazer, eu lembro os de tios meus a fazer piadas sobre isto, Hollywood tem piadas sobre isto, todo, a todo lado tem piadas é? sobre isto, é, é precisamente sério. o que estás a dizer, e é o único sítio onde tu, onde tu é podes um ir e arriscar É politicamente assim. incorreto, não é? Tipo, estás a falar de prostitutos, né? numa situação um Não sei, são tipicamente, não sei, só... <risos> eu acho que são, ah, não pronto, sei, se sei lá. Okay. Sim, Também não, não sei, parece, é. parece não um são. turismo, uh, turismo sexual. Lá as operações são mesmo baratas e há pessoas que não são, não okay. são prostitutos. Alguns okay. não são, é pessoal. ok é Pensava barato. que era todo um turismo sexual para... Se calhar é deve haver. Não Também não existe uma parte, mas não é em tudo. Ok. Sim, a Tailândia tem aqueles shows todos e... e... É, estava a ouvir a falar e estava a pensar, de facto, eu acho que só conheço um filme em que... Uma, uma, uma, uma personagem trans, estás a ver, teve um papel de relevo e não de, um, secundário como, uh, se, não, teve um papel, mas não teve aquele papel tipo de ter pena coitadinho. e coitadinho que foi no, quer dizer obviamente a pessoa estava doente, né? mas uh, foi no Dallas Club mais aí, uma é? vez trans fake, tu tens um homem então, cis, tu tens um homem cis, Exato. a representar é um papel trans Uh, a, a, que foi papel, então. a chegar lá a chegar lá, mas precisa ter sido feito por uma pessoa trans a chegar lá e a ser tipo na mesma também um bocadinho vangloriado vangloriado como personagem trans que no fim morre na mesma é a mensagem que a gente leva sempre na mesma é que a gente é nós podemos ter atos erótico, eróticos <risos> <risos> <Atos> eróticos <risos> <risos> é. acho, que, acho que merecemos certo. mas atos heróicos mas depois para falecer no, na mesma no, no fim Verdade. fazer um suporte à personagem principal que era hetero e, e sim, um, fi um filme poderoso, com o gajo né? ganhou um Oscar com aquilo, o Matthew o, Matthew McConaughey. o, o, Jared, o, o Jared Leto ah, acho, é. acho que ganhou, ou seja, e no dia que ele vai receber o prémio já está outra vez, másculo, barbinha e não sei o que, tipo, não há, não, ali nenhuma pessoa trans ganhou com aquilo, nenhuma pessoa trans sentiu representada com aquilo, tipo, hum, não, sei, não sei se... Deixamos tentar explicar eu, então melhor. Eu, percebo, eu não, eu, eu acho que percebo o que queres dizer. É, tipo, uh, no no é, entanto, é, é, é, não tipo, acho que seja ele, nenhuma pessoa ele meteu, ele meteu Ele meteu aquela... Ele meteu-se no papel, fez um papel incrível, ele só faz papéis incríveis, mas tipo acabou-lhe o de personagem, está feito, ele foi para casa. Continuar a ser um homem cis, tipo... Não, não, não ajudou em nada, nenhuma causa trans, não, nenhuma pessoa trans se sentiu identificada com aquela pessoa, portanto é uma pessoa cis, feita para... Cinema Cis e toda a gente ganha que cis. Olha, é como, é como pornografia lésbica, feita por homens, uhum. por mulheres hetero, e nenhuma lésbica consegue ver aquela merda. Okay. Tipo, é que é, está completamente fora da nossa realidade. Tipo. Então é uma exploração, é da uma tua exploração identidade. É uma exploração da nossa vida. Mas tu, okay. tu achas, por exemplo. Eu vou dizer isto, não sei se é estúpido. Ah, estamos -me merda. Sim, Mas não achas que, aqui... achas que isto está num nível alto? Ah? acho ah, que tá está no ótimo. nível alto. Acho que está no nível que as pessoas... <risos> Pá, está no nível as pessoas estão a ouvindo. Tenho... <risos> Eles não ah, esperam não. mais <risos> Pronto, mas, a, a pergunta que eu tinha aqui para, para... Para questionar aqui um bocado o Taylor que era o seguinte. As pessoas, na grande maioria, e eu incluí-me nesse grupo de pessoas, nós temos tipo a mudança incomoda para caralho. E vamos a coisas muito simples, como a música, por exemplo. E sem ofensa a quem nos está a ouvir, mas a música, sendo uma coisa muito importante na vida das pessoas, deixa de ser um... um, um uma coisa, uma coisa que a música não vai influenciar a vida de ninguém tipo, diretamente, estás a ver? Indiretamente podem fazer, mas diretamente só a quem toca. Um, ou seja, tu tens um rapper o teu rapper favorito, de repente te muda o estilo. E hum. tu ficas tipo já não queres ouvir. Nem queres ouvir a ver se é bom, estás a ver? Simplesmente olha, mudei, não quero, estás a ver? Uhum. Jogos, PlayStation, tudo e mais alguma coisa. É, tu mas tu mais que estamos logo, não é? Não, como assim? Como assim? Nós estamos logo, tipo, já não gosto. Não, mas muitas acontece isso. Sim, sim. Tipo, ah, mudou, não quero ouvir. Nem fui ouvir, nem fui perceber o que é que ele está... Não, não, não gosto, estás a ver. Tu quando tens isso e passas para uma sim. questão mais, mais, tipo, mais profunda, estás a ver? As pessoas, obviamente, a maior parte das pessoas não está não, não disposta sequer tipo, a perceber o que é que vem aí, o que é que é mudança, o que é que... É o que é difícil. que é esta coisa da LGBT? O que é que é isto? Estás a ver? O que é que é, é mudanças? Não, as pessoas não querem saber. Não. Muitas delas não querem saber. É, é, não, não, não lhes interessa porque não é uma coisa que lhes diga nada do dia-a-dia, -dia, portanto eu percebo que nem sequer se preocupem. Eu não quero saber nada de futebol porque eu nunca vou ver aquela merda. Depois, eu acho que é tipo... Eu concordo com tudo tudo que tu disseste, a mudança é difícil. E eu acho que também é difícil tu teres, teres crescido com, com umas crenças teres-te também limitado àquelas crenças, tipo, tu és homem não choras, tu és homem não vestes um, uma roupa mais afeminada, não te libertas, não te mexes, não te mostras afeto, e de repente teres pessoas, chegares aos 30 e tais 40 anos, que é a nossa geração, e começares a ver pessoas que fazem o que querem, vivem a sua vida, fazem as suas escolhas, são sensíveis, são femininos, são, são aquelas coisas todas que não te deixaram ser a vida toda, Aquela pessoa tem muito mais dificuldade em aceitar tipo, olha na boa deixa eu ser, está feliz. é muito Eles eles não veem isso, eles não veem, aquela pessoa está feliz, deixa-o estar, eles pensam. Eu aceitar que aquela pessoa é feliz significa eu aceitar que tive 30 anos preso nos meus preconceitos. Eu acho que é aí que está dificuldade no aceitar o outro. Eu acho que é tipo, tu aceitares uma masculinidade sensível, não tóxica, ou uma, ou uma sexualidade aberta, que tu podes experimentar tudo e... e e foda-se, tudo para experimentar, estás, estás no missionário, porquê? Eu acho que esse atrito é, porque é mais difícil sair da zona de conforto do que, do que aceitar que viveram condicionados a vida toda. Ou seja, eu vou ficar fixo nos, nos meus ideais, porque isso significaria abrir a caixinha de Pandora de ter que lidar com todos os sentimentos que eu reprimi a minha vida toda. Mas, mas é isso, porque lá está, se tu não reprimires merdas, és uma pessoa pá, bem conservadora. Estás a ver? Tu... Uh... Queres uma mulher que esteja em casa a cuidar dos filhos, tu és mulher e queres estar em casa a cuidar dos filhos, tudo bem. Uhum. É o que vocês querem. Agora, o problema é quando. Lá está. O resto, tipo, não aceitam. Mas também eu acho que isso também vai dos dois lados. Tipo, tu hoje em dia, se uma mulher diz que o sonho dela é estar em casa, estás a ver a cuidar dos filhos, também é mal vista. Por um, um espectro do outro lado da balança, não é? Tipo, eu acho que as pessoas também tendem a. Eu sou a... a favor da liberdade. É isso, é isso. Eu só, eu só não sou. é... A tu impinges coisas Ou às outros. outras pessoas, é. estás a ver? eu acho que acontece muito isso, que é, e tu vês eu, eu pá, pessoas quando chegam aos 50, 60, muitas pessoas divorciam-se e depois tipo, finalmente tipo, estás filhos. a ver, aos filhos saem é. de casa, saem de casa assim uh -huh. agora a minha questão é, tu já te sentiste assim? tipo, mais tipo, preso? e uh, fez-te fez bem, tipo, deixaste estar preso? no é. meu pensamento pessoal de já me ter sentido preso, é pá, sim tipo eu acho que nós crescemos com os preconceitos todos dos nossos pais, dos nossos, das nossas pessoas à nossa volta, do cada um tem as, os os próprios as suas próprias caixinhas, ou as suas próprias prisões que nos foram impeteadas pelos nossos pelas nossas pessoas à volta Uh, desde o que é que a vizinha vai dizer ou já viste aquele que fez isto e não sei o que ou vais ficar para tia seja o que for ou, ou os, os meninos não choram não sejas não sejas maricas uhum. estas pequenas coisinhas são as nossas são a nossa voz interior em adultos que não está aqui a, a fazer ruminar claro. com inseguranças portanto é para eu cresci com com todos os, as limitações que tu cresces numa cidade pequena e com, epa, e com pessoas que não sabem melhor. Eu cresci também com, com essas limitações todas. Ou seja, cada vez que tu és um adolescente e vês, olha aquele, aquele paneleiro, olha aquele não sei o quê. Tu, tu sabendo que és diferente, tu ainda sentes mais diferente. Então, sentes se calhar mais na defensiva, não? Diz Ou tipo sentes imagina, se... se tu, tu fechas -te. Tu vês alguém a chamar isso a outra pessoa, tu se calhar assimilas... Tu, as pessoas, sim, né? sim, se, sim. se calhar assimila um mecanismo de defesa, e são mais agressivas a elas próprias por causa desse mecanismo de defesa Ah, não? estás a falar de agressividade Exato. Eu ainda estava noutro. noutro, noutro não, outro Não, agressividade parte. não física, mas agressividade se calhar até verbal não. são se calhar mais vocais Eu, eu acho pessoas. que a primeira fase não é essa a primeira fase é vergonha tu, tu sabes, tu, quando ouves uma ofensa que te identificas ao outro tu ficas envergonhado ou seja, tu cresce se tu a sentir que és pior tu cresces a sentir que, que que não tem quadras que que aquela pessoa quando souber que tu também és, que também és diferente, já sabes o que ela vai pensar sobre ti. Por isso, às vezes quando as pessoas pensam ah uh, porque é que ele não me disse que era gay e nós éramos amigos há 10 anos? tipo Porque aquela pessoa viu tu falar sobre gays durante 10 anos. Portanto, é, é, pequenas microagressões que, que, que a pessoa do outro lado não, não percebe. Uh, qualquer Isto é uma hipersensibilidade de alguém que está a esconder isso, não é? Portanto, eu vou ouvir, eu vou ouvir bastante. Quando, quando um, um chega fala, vamos voltar à família tradicional, há uns anos atrás, quando o ouvi a primeira vez, eu sabia exatamente o que é que ele queria dizer. As pessoas hétero com famílias tradicionais, acham que sim. não assim, ah, é, é bom, não é não, não percebem certo. o que é que isto quer dizer, então nós percebemos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 Tipo, em todos os níveis, eu cresci a achar que é um privilégio ser, crescer LGBT porque deu-me uma, uma empatia para o outro que, que um homem cis, branco, é, Quem é que dizia que no outro dia que isso era bem chato, eras tu? Uh, um homem ah, cis, branco, hétero yeah, uh, que, não, que não, nunca sequer pensou nisso e, e mesmo, já agora falando da minha experiência trans eu sou uma pessoa trans, com um o maior orgulho disso Uhum, a minha experiência de trans fez-me quem sou. Se eu tivesse nascido num corpo designado à nascença como masculino, eu não seria o homem que sou hoje. Uhum. Eu sou não binário, na, na verdade. Mas, mas eu sei que não teria nascido nasc é tu... com mas a eu sensibilidade que... que tenho não, hoje. É isso. É isso é trans ou não binário? Uh, trans é uma, um termo umbrella, um uh, guarda-chuva. <risos> é, é um umbrella term para, okay. para tudo o que está tá no não binário. O binário, só para, se queres uma explicação assim rápida, binário é tipo o um espectro, homem-mulher. E a questão é que tens muitas coisas aqui no meio. Tens pessoas que, que são fluidas que sentem, tem fases oh, que. que que é fluido, se identificam um pouquinho mais numa coisa, outras vezes noutra, Acordem, acordam de manhã e querem e têm vontade de, de se expressar de uma maneira diferente. Estamos a falar aqui da expressão de género, um, mas é pá, há todo um espectro tipo, que, que não é linear. E há outra coisa que também mete um bocadinho em questão às pessoas, porque as pessoas estão muito fixadas no eu sou homem, sou mulher e isso é muito parte da sua identidade. Nós não nos prendemos com essa merda. Tipo, eu estou a dizer nós muito muito abertamente. Certo. Mas a maior parte de nós não se prende com essa ideia. Tipo, eu hoje tenho uma expressão mais masculina porque Sim, eu fui indigado... por essa razão em é que eu sou não binário, porque há... Né, pode, pode, ser, pode ser uma pessoa trans que se assume, em termos de expressão, de identidade, de género, até uma orientação sexual mais conformante, que, que se diga... Eu sou um homem e uma mulher com sim, todos sim, os sim. direitos, eu não me sou... Eu não, ok, é num binário no termo da definição umbrella, obviamente, mas eu sou uma mulher. Eu sou um homem. Yeah. E, e aquilo que me pareceu quando estavas a dizer é que tu não tinhas uma, uma identificação propriamente nesse espectro. É. Acho, que, acho que se calhar a maior parte das pessoas encaixa aí. Yeah. Mas diz-me, a <risos> estar enganado. Eu acho que é mais fácil perceber quando uma pessoa nasce biologicamente um, a at birth certo. uma coisa e, e identifica-se com outra eu acho que para as pessoas no geral é mais fácil perceberem ok, vou, vou dizer o que elas dizem, né? tipo ah era uma mulher e agora é homem, que é uma, que é uma cena bem diminuidora yeah. e é bem fácil quando quando acontece de um lado ou do outro, era um homem agora é uma mulher e isto para as pessoas até percebem e tipo e, e pensam que há uma transição completa como se fosse homem ou mulher fosse definível um, e, o que eu, e o que eu digo é que na cabeça das pessoas é, é, os né? seres humanos só precisam de uma aproximação yeah. do conceito, yeah. não é? Yeah. Mas o que eu digo é que cada vez mais estão a, aparecer, estão a estamos a, a ter liberdade para andar aqui no espectro. e Mas porquê? porquê é que, imagina, é uma coisa tão tão insignificante na vida das pessoas, nas outras pessoas. Ah, eu concordo. Tipo, na minha vida, tipo, é, in é, tipo, é indiferente é. se tu... Yeah. Seja, tipo, uma... Na minha também é Não é indiferente se tu estás aqui em diante. Pessoa... Eu esqueço um que sou trans. E ainda bem. Sim, mas tipo, imagina, era indiferente. É... <risos> tipo, é só mais uma merda com outra qualquer. Sim, mas lá está isso, é tipo, é uma coisa insignificante. E obviamente que eu estou a dizer insific... insignificante não, a dizer é que o pessoal que passa por isso que... a cena deles que está a passar são insignificantes, mas para mim é insignificante, estás a ver? É. E tipo, acho que pá, muita gente é... Gente... O que é que isso me interessa para mim, estás a ver? Que yeah. O porquê disso ser uma coisa, na minha ótica, tão insignificante que mexe tanto com uh, uh, Tipo, o humor das pessoas. Mais uma vez, eu acho que é pela sua própria identificação. Tipo, como elas cresceram tão rigidificadas no o que é que um homem tem que ser, o que é que uma mulher tem que ser, quando de repente vem pessoas como, como nós... Eu sou um bocadinho mais masculinizado. Tipo, eu sou bastante, tenho esse privilégio muito passável. Mas quando veem pessoas Uh, mulheres trans, homem, homens trans, mas que se vestem de, de forma mais feminina, sei lá o que isso for mas que, que não se enquadram num lado nem no outro e tão feliz a sê-lo, isso mete muito a as pessoas, porque, porque eu acho que outra vez ativa o alguém alguém sai das normas e está e a fazê-lo de uma forma feliz, e está a existir e Estás a identificar isso muito numa, numa frustração individual, é frustração micro, da que as pessoas terão. Yeah. Certo, um, mas, mas, mas não, não, não terá só que ver com isso. As pessoas também perspectivam a sua experiência de vida como macro. Daí o um nome... De, conservadorismo em termos de, de filosofia política. As estruturas que existiram não são só as instituições, a igreja, o Estado, etc. Né? São as normas sociais, a forma como, como seres humanos comunicaram, dialogaram, etc. Né? O conservadorismo também se pode ver, por exemplo, na rejeição de, de, de estrangeirismos, na linguagem, na rejeição de determinados estilos de roupa, ainda que sejam perfeitamente... Uhum. imagina... Um, o conservadorismo rejeitava quando o pessoal usava pins das bandas, né? Já não é? Ou, ou rejeita o punk, etc, etc. Aquilo que existiu anteriormente. Portanto, eu não, eu não acho que seja só uma frustração que possamos atribuir essa contrariedade toda a é uma frustração interna. Ah, eu vivi sob normas rígidas e ainda que subconscientemente queria ser mais livre, portanto, não gosto da tua liberdade, é Opa, a sociedade como eu a conheço funciona, funcionou sempre, esta é uma falácia, né? mas, é, mas funcionou sempre desta maneira e portanto vamos, uh, vamos continuar uh, por estas normas, porque elas é que estão certas sim. na família tradicional. Percebes o que eu sim. quero sim. dizer? Sim. não, não, não acho, é, acho importante não, é, não, não dizer não é, não só é tão... Pá, estas pessoas são todas umas frustradas. Pode ser, <risos> não, não, frustradas. É não era sumas. não era... É que estamos um, <risos> um bocado a dizer, mas vá, não queria dizer. As pessoas estão frustradas, mas as pessoas estão frustradas com o sistema e o sistema está feito para haver uma norma. Uhum. E haver pessoas que não vão para a norma, um, está, o sistema está feito mas para a anulares, nunca... anulares a norma, que... anulares o que está diferente. Mas eu acho que é um, porque tu não tens uma norma. Se tu olhas para a sociedade, tipo... Não olhas só para uma época... Para uma, para uma, para uma época, pequena tá? parte da sociedade. Não é uma norma. Não tens, tipo, uma norma a seguir. Não há, mas tipo, tu isto não, foi a mas norma. Mas questões, nas questões de género e se, de oh, intimidade... Tens sempre uma norma naquela que é a tua mitologia coletiva. a nível de intimidade... Carste, tu tens, não não tens fales espírito. dos romanos, não Pô. fales dos gregos e dos romanos, fostes ali à Faculdade de Letras da Universidade Vou do Porto... Sobre isso, não, é? não não Não, não, não, <risos> Vais ouvir um professor, não sei se ainda vais, que isso já foi há 10 anos que eu ouvi, um professor de, de história antiga a dizer o quê? Isso não existia, a homossexualidade não existia. Só hum. nos jarros. Exatamente, percebes? <risos> a negar é, é, é de... uma muita evidência empírica, de... porque a tua mitologia atual não está construída este... sobre esses temas, que... existe de facto uma norma. Certo, mas tu achas oh, que sim, existe uma norma sim, mas a norma lá está. Nos maias não há nenhuma personagem não binária. Não sei. <risos> não, liga não, liga mais, não É, <risos> é raro é, é rar tu nessas. <risos> é raro nesse tipo de, de, de, de partilha simbólica coletiva existir uma personagem que não seja. Ok, eu, não, eu percebo o que estás a dizer. Sim, há uma norma, mas lá está o que eu queria dizer é que tipo, a, a sociedade está sempre em, em mutação, estás a ver? É. Tu então, não podes. Tipo, para dizer, é, neste tempo é que eles é, é, estão a recriar um tempo, neste caso a maior parte dos conservadores que eu conheço é o tempo de Salazar. Sim, porque é o, é o histórico. Estás a ver? Agora, imagina, a religião, o impacto que, teve, que tem, ou que tu achas que tem a religião, estás a ver? E agora, obviamente, falando, não queria falar sobre, sobre por exemplo, esta jornada da juventude, etc, etc, mas... É. O impacto que tem a, que tem a religião também no, no, sim, na, ah, não faço ideia. Na, no mindset que as pessoas têm. Eu, eu desliguei da, da, da religião faz 14 anos. Okay. Tipo. Não, não, não faço mesmo. Ou seja, é uma pessoa mentirosa porque disse que ia a missa todos os domingos. <risos> não, não, não. não. Mas, mas a religião é isso, é uma mitologia partilhada. É, basicamente isso. Sim, mas não, não... estavas ainda da conversa anterior? Okay. Uhum, ainda do, do do voltar ao porque é que há alguma reatividade das minorias quando expressam as, as, as coisas, e há reatividade, eu estava em uhum. reação certo, quando, certo, até certo. quando estava a responder. Um, eu, eu dou um exemplo muito. eu Não sei se falei com isto no Francisco quando a gente atuou, mas quando quando há esta dificuldade do outro lado perceber como é, como não é só existir, não é só ir à rua, tipo, para nós, não é só ir à rua. Eu dou sempre este exemplo, tipo, se achas que é bem normal e que nos teus grupos é bem normal e que não conheces ninguém que é assim tão preconceituoso, o desafio é, enquanto tu, tu homem, veste durante uma semana inteira com vestido, maquilha-te um bocadinho, mete um brinquinho e vai de vestido fazer a tua rotina no autocarro carro ir para o trabalho com os teus colegas e faz a tua semana de vestido. Já... E aí, e aí é que tu percebes que há, que, há, que há problemas. Exatamente, e comigo próprio. Eu já estive aqui, já estive, quando estávamos aqui. Acho que contava a tua aqui até, que hum. eu disse que uma vez tipo, estava com umas meias com um arco-íris, estás a ver de viste? E eu te sei essa senhora. <risos> <risos> Cortem esta -se <também>. merda. <risos> não, esta <risos> <também> merda. <não. risos> Manda por clipe. Foda-se. É. Mas percebes? Consumador. Eu tenho essa. Senhora, e é umas meias. Tipo, tu não podes, tu não podes, não podes dizer que vamos fazer um plug, episódio a tia menar feminista e não sabia só <risos> aí na vossa <risos> tu não podes dizer eu, sou, eu não me importo nada com gays eu não gosto de bichas não, então tu só gostas como? de gays que, que se enquadram no padrão, no padrão heteronormativo não, mano, tipo tens que apoiar toda a gente, é como dizer eu só gosto de mulheres, mas se elas forem não sei o que Yeah. Tipo, mas o Peter de Castro homem. defendeu muito bem isso, é uma coisa que dizer o aquele eletro que vai para a rua às 4 da manhã. Tu deste a volta Não, salve. foi o Peter Castro. Ah, desculpa. Estava lá, não fui, <risos> eu, não fui eu que disse isso. <risos> outro foi, eu, foi o Peter que disse isso, mas, mas eu percebo que estás a dizer. eu tipo, uh, mas, mas lá está, tipo, eu, eu, não era, eu, não fazia, eu não era capaz de fazer isso. Yeah. Estás a ver? Tipo, não era capaz de pôr um vestido e ir para o trabalho. Yeah. Tipo, não era capaz. Mas quem acha que não há igualdade de género e já não há machismo e, e homofobia, não mete o um homem no vestido a semana está a fazer a sua rotina para tu veres a violência que leves, física, psicológica e merdas na rua, se, no, seja o que for. Tu então não a... és indiferente. Não, tipo... Portanto não é igualdade. Eu e o Castro estar apresentados como estamos e andar de mão dada na rua. Era o suficiente? Acho que sim. Oh, mas era é diferente. Já, já agora, partilhando uma merda mais pessoal, tipo... Eu tenho a minha experiência toda em ter relações lésbicas, da minha vida inteira, e, epá, e, e acabares a ser... A ser uh, um, não, não havia uma, uma experiência boa de andar na rua com demonstrações de amor. Ou oh. de afeto. Não é preciso uhum. andar-te a comer no autocarro, ninguém gosta disso. Mas uma mão dada na rua, uh, o direito à indiferença não existia. E hoje em dia, se tiver de mão dada com alguém do, do, como a mulher, eu sendo percepcionado como, como o homem, tenho um aspecto masculino, somos percepcionados como um casal hetero. eu nunca na minha vida antes tinha tinha sentido esta indiferença. E eu, há um tratamento diferente, há uma indiferença diferente. O direito à é indiferença. O, é o direito à um, indiferença. uma grande ideia. Tipo, eu... eu, eu e as pessoas dizem, ai, ah, é da tua cabeça, mais uma vez, vão para a rua uma, se uma semana a fingir que são um casal qualquer coisa mas, para vocês é, perceberem o, o, o tratamento mas sabes que certo. eu até posso achar imagino eu disse eu não era capaz e continuo a... E digo e volto a frisar não era capaz de ir uma semana de vestido para o meu trabalho estás a ver? mas até podia ninguém dizer nada mas na minha cabeça lá estão também é um preconceito meu estás a ver? na minha cabeça estava tipo toda a gente a olhar para mim ah mas eu garanto que dizia não, não tipo, sim podem dizer lá está não, não fiz mas até podia tipo, ser perfeito não acontecia nada é. estás a ver? porque eu também acho que é um problema que é mas só saberás testar sim, mas uhum. sim mas acho, que, mas acho que é um problema também que é eu acho que tu tens hoje em dia que é uma coisa que me irrita muito que é uma pessoa por, não ter, por nunca ter passado na vida por uma situação não se consegue meter lá não, não é isso imagina uma pessoa negra que nunca sofreu de racismo diz que o racismo não existe hum. estás a ver? Tipo, tens anos de pessoas que eu vejo a dizer não, eu nunca sofri sim. por eu nunca sofrer e, e pertencer a esse grupo isso, isso automaticamente não existe porque nunca sofri a ver? E eu tenho, lá está, pode não me acontecer a mim. pode não acontecer a mim. Eu posso vestir tudo de rosa, estás a ver? Tipo, e ninguém me dizer nada, pela forma como eu ando, como eu falo. Não, não injusto, não, e não invalida que... que isso aconteça, estás a ver? Concordo, isso, isso é ser. uma falácia que todos cometemos. Não. A tua experiência de vida é a tua grande os outros. Exatamente, e vais generalizar. Aliás, estou aqui já. Corrigiste algumas vezes esse ah, eu estou aqui a falar por toda a gente, mas não, não estou. E várias vezes estamos aqui, ou em qualquer circunstância, ah, damos um exemplo e generalizamos ah. muito com base na nossa experiência ou na perceção do que é a experiência dos outros. Sim, mas tu dizes, Sim. foi a minha experiência, é uma coisa. Automaticamente, tu dizes que isso é experiência, mas isso vai moldar. Tu vais achar hum, que, isso, que, existe uma, que existe uma determinada não. sequência, como todo o pessoal de Gondomar passa passar férias a Montegordo. e eu continuo a ver. Como sabe ir a mudar na cabeça por causa disso? Estou a Montegordo. a <risos> <O> Montegordo. <risos> Percebes? E é o gajo que mandou o DEMA dizer: Oh bro, é verdade, tipo três da, <risos> não, três da minha turma foram, também tá comigo? Pronto, <risos> três de uma turma de 30. Opa, aí, Os né? outros Está não foram ir. para, para Montegordo. É isso. Não se encontraram. <risos> Deixa-me fazer aqui, de uh, retroceder um bocado. Nós, nós alongamos este tema, mas sei, falamos. Tá? Uh, gostava de colocar uma, uma questão: Sim. que é, uh, tu falaste. Já aludiste algumas vezes uh, uh, ao período pré-transição, tinhas relações lésbicas e etc. Como é que tu particularmente, porque acho que isto será sempre uma experiência super particular, e falaste da, da, da pessoa que tu eras, que é, que é importante, da, da tua existência uh, enquanto, enquanto pessoa trans, sendo importante para formar. Uh, não sei se viste o documentário da Caitlyn Jenner. Não é sobre específico, é uma série de documentários sobre figuras do desporto, e tem um episódio sobre a Caitlyn Jenner. E a Caitlyn Jenner nomeia claramente o Bruce, como se fosse um alter ego, uma hum. personagem que diz que criou para, uh, para lidar com... Uh... Para limpar títulos. <risos> <risos> com as agruras que tinha, uma, uma, uma, uma questão que associa de forma certa... De certa forma defensiva, é claro que aquilo ela, é, é mídia americana de Bruce a vida toda para. De certa forma, não sabia, né? pronto, no documentário a certa altura, diz, diz que, que, que já tinha uma ideia que era uma grande confusão, mas que depois amenizava, eu, mas identifica ali uma parte, uma pessoa diferente, percebes? Hum. Não é, eu, eu fui aquela pessoa, eu fui o Bruce e sou a Caitlin, percebes? Hum. Uma distinção clara: como é que é, ou foi, ou está a ser? Okay. para ti esse processo eu presumo que isto seja diferente para toda a gente Exato. portanto a minha experiência pessoal foi um, eu não tinha o vocabulário para perceber o que é que acontecia eu passei muitos anos a, simplesmente a sentir que estava, uh, não me identificava nada como os meninos pensavam não me identificava como nada é, como os meninos os, ah, os rapazes os, os, pilas. os pilas pensavam sei lá. Uh, e não me é e não me identificava nada como as os, os miúdas pensavam então eu cresci sempre um pouquinho, tipo, só achar que era esquisito. Ponto. Um, não, não havia um. Eu não vesti uma máscara, porque nem sequer sabia que. Se calhar vestia uma máscara de uma carapaça a mais, de não, não partilhar as minhas, as minhas inquietações, porque achava que as minhas inquietações eram únicas a mim mesmo. As representações que tinhas de pessoas trans eram sempre dramáticas, então eu também não me identificava com aquilo, porque eu também não sabia. Eu sabia que não queria ser um homem tipo, eu não, eu não quero ser um homem é. uh, mas também sabia que não tinha absolutamente nada a ver com, com as mulheres como é que, imagino desculpa bro tipo, como é que esse pensamento, tipo se foi surgindo foi mas best... yeah. não acredito que seja é uma coisa, coisa que vai, tipo, tu vais em coisas pequeninas, eu isso não eu... te mete muito mais, tipo, percebes o que eu estou a dizer vais mais não mas vais não, vais-te fechando sim, eu estava completamente fechado eu não falava de sentimentos, eu não sabia sequer o que é que eu sentia, eu tinha, eu tinha Uh, anger uh, chateações felicidade tristeza era isto era uma pessoa, era tinha três camadas uh, não sabia mesmo mesmo quem eu era estava muito muito muito chado uh, isso afeta a saúde mental completamente eu acho que, eu sim. que sim eu estava sempre eu estava sempre em modo automático ou em modo depressivo uhum. ou em modo ansioso ansioso é o meu, é o meu estado do, é o meu estado mais natural era agora estou bem mais mais tranquilo um, eu acho que só foi passando quando começas a ver, ok. Há pessoas andrógenas, tipo, tu podes ser uma mulher que se veste mais de homem, mas parece que entra outras questões, tipo, tu vestes de homem, mas tipo, nada tem caixa. Uh, então, ok, tu és só uma uma uma lésbica masculina, e eu, te, eu fiquei muitos anos também nesse papel, ok. Sou uma, uma, uma boots, é, sou uma boots, está tudo bem, não sei o quê mas uh, o que acontece mesmo é que tu nunca estás mesmo confortável eu, eu, não, parece uma coisa muito simples mas eu tive 30 e tal anos da minha vida a evitar o espelho, a olhar ao espelho... Tens que idade? Tenho 37 36, 36 Era um momento 36? Bem yeah. conservado Porra! Foda-se! <risos> <risos> <risos> <risos> é testosterona <foi> Ah, é. não testosterona <risos> <risos> agora, e filha agora estás deixado Não, eu acho não. que é falta de pelo facial Não, mas, uh, mas é um Não engano, engano. engano. Pensava que eras bem mais novo, oh, tens, uma, tens uma, um, um olhar muito especial. Então, então tu, desculpa, tu eu a ter tiveste, transição? tipo, atraso? Já, já pai... sei, que, era... tinha sido... pai, não, não, não. que tinha sido, pá, juro-te, pensava que tinhas pai 22, 23. <risos> <risos> eu, também é a primeira vez que eu estou a olhar, que eu estou contigo, mas tipo, das fotos e isso, eu pensava que eras mesmo, eras no, VIN, eras no, no Engano bem, <risos> ou então sou bem infantil. É uma não, coisa ou opa, só, de, só de ver, nunca me pareceres ser uma opção. Aliás, porque tu só fazes tatuagens, tu não, não exprimes a tua opinião. É, já exprimei mais. É um, não, já, já tenho 36 e comecei o processo hormonal. Epa, já é agora não sei precisar, mas para aí há 3 ou 4 anos, talvez 4. É Isso ainda foi aprender. uma coisa recente, É uma coisa bastante recente. Uh, e, havia, e, e mesmo assim já havia uma, uma insegurança em mim de já estou aí mas e à tarde? Será que vale a pena? Não sei o hum. quê. E so, isto só para dizer que todos nós pensamos, tipo, será que ainda vale a pena? E foda-se, vale a pena. Quanto mais velhos for, mais rápido inicia essa merda. Porque também já estás muito mais consciente de quem tu és, tens muito mais bagagem para, para, para lidar com as coisas. Tipo, nunca é tarde demais. É tipo, cada ano que tu estás na dúvida, estás a perder um ano de vida. E se fores mais novo, força, vai, vai mais cedo de conseguir eu, um para, para, imagina, é, é possível porque eu, eu vi uma cena da Jubilee. Acho, que é, acho que, é assim que, que é o nome do canal que é Jubilee. Huh. Pronto, que eu vi que eram pessoas uh, trans conservadoras. Eram pessoas trans. sem uh, ser se conservador. progressistas, uh, curs, estás a ver? Um, e o parte do discurso das pessoas conservadoras era que as pessoas trans. De, uma pessoa que é trans devia tipo, ter Aprender a certeza a absoluta que era aquilo que queria fazer. Ai, amiga. Tu Porque, não tens a certeza é que... sulfur… é? é mas... absoluta de nada. Tu tens a certeza absoluta de que tens de comprar casa. Tens a certeza absoluta, absoluta que é aquela pessoa que tu queres ver para o resto da vida. Tens a certeza absoluta de alguma coisa. Só costa húngaros. Mm -hmm. <risos> <risos> É a, absoluta, é a minha certeza absoluta é que eu gosto de hungaros. E, e um dia tens... Um, o um, Pavel... E um dia tens um, uma... Um, uma página de distância e nunca mais consegues comer essa merda. Não, mato me <risos> Mas, ó, eu... Não faz sentido. Não faz sentido. <risos> já já o comer húngares, Mas há uma pressão, até há uma pressão muito maior nas pessoas gay com isso é uma fase. Nas pessoas trans tipo ah, vais-te arrepender. Há uma pressão maior que nos afeta a saúde mental. O okay. que, é, maneira... que, é, que é que é a ansiedade não é, de fazer? Do... Pode-me arrepender, aquela coisa está atrás do, do ouvido, não é? Sim, mas também dá-nos uma pressão. Tipo, tu sabes que se eu iniciar este processo hum, há muito mais pressão para eu continuar neste processo. Portanto, e mesmo quando tu tipo, tu não. Como é que eu explico isto? Tipo, tu já vais para lá, em vez de ser uma coisa tão simples como isto é uma decisão minha e se eu quiser vou, se me arrepender em algum momento, volto para trás, seja o que for, já há uma pressão social de não ires e se fores de permaneceres lá. Porque há sempre aquele tio, avô qualquer merda que vai dizer ah, uma em cada 300 pessoas arrepende. É uma, olha, é uma, eu vou arriscar. <risos> na, na, na verdade a porcentagem ainda é mais pequena que essa e está provado que quem regride o processo hormonal é por pressão social. Não. Portanto, ninguém se arrependeste da merda. Tipo, tu já pensas passaste anos a pensar nisto. Tu dizes, tu, tu tens, tu Mas, sabes. Deus. E a idade, não é? Agora, discurso se muito, a idade. Isso também é algo que eu tenho muita dificuldade, com base na evidência que vai, que vai surgindo, sobre como... Desculpa como regular, né? Com que idade é que te podes afirmar? É, é bem, é essa parte é difícil. Não sou a melhor pessoa para falar sobre é. isso. Não sou. Ter, tipo, ter uma, ter aspecto uma. Aspecta, eu eu, eu uma sei que, eu sei que há maneiras de atrasar a puberdade de uma forma super segura com o bloqueadores de hormonas, uhum. os, os blockers merdas que só te atrasam um bocadinho a puberdade para haver acompanhamento psicológico. Há sempre acompanhamento psicológico. Nenhum só Maria Vieira é que acha que alguém com 5 anos decide, olha, eu ou esquece outra coisa. E que os pais vão dizer, ok, anda, por favor, não acontece assim, são merdas demoradas, com muito acompanhamento, com muito, muito, muito acompanhamento psicológico, e se der para atrasar aquilo uns anos, para, efetivamente, todas as pessoas à volta perceberem se aquilo é o, o caminho a ir. À volta? as pessoas à volta? As pessoas à volta, os, os psicólogos, os, ah. os pais e tudo. E a própria criança. Aquela estrutura que, de suporte. Uma estrutura de suporte para, para apoiar a criança é muito melhor do que... É pá, é muito mais consciente dizer não, tu não és isso. né yeah. Tipo... sei lá. Mesmo, é pá. Certo? Não, acompanhamento, não, não, não. Para, precisas... para mim acompanhamento. Tu tiveste acompanhamento? Ou foi, eu, foste tipo... Eu já era mais velho e já, já tinha alguma noção do que estava a acontecer. Então, quando eu, quando eu comecei o processo hormonal, eu já sabia que... que também ia a medo, eu não sabia se ia ser a resolução dos meus problemas, do meu desconforto social. Mas uh, comecei a ver mais pessoas, comecei a procurar mais YouTube, pessoas não binárias, pessoas trans. também, não? Comecei a conhecer pessoas que ajuda trans. ajuda bué, acho. Que ajuda, ajuda boé mesmo. Tipo aqueles grupos de ajuda. Que eu acho que isso tipo, é O pessoal usa grupos de ajuda começou a ser uma coisa diminutiva com nem é. Devia haver, devia yeah. haver bastante. Para boé merda, estás a ver? Se eu não tivesse conhecido pessoas trans, tipo, tive sorte de... de é pá, de, de, de ter tido apoio, apoio de um, é, sabe, uma pessoa em particular do, do, um, do Isaac, ele, ele, faz, ele faz bastante, ele tem muita informação já agora que estamos aqui. Uh, se alguém quiser saber mais, eles têm um canal do Youtube que é o T Guys Cuddle oh, E um, é, qualquer informação, qualquer pessoa que lhes peça ajuda, onde é que eu começo, o que é que eu faço, o que é que vai acontecer quando, quando começar a tomar testosterona que é que é preciso fazer? É pá, eles estão lá sempre para as pessoas. Um, e é pá, foi bom ver pessoas que tinham feito o processo, pessoas que disseram, tu podes ir até onde quiseres, até tives, até onde estiveres confortável. E não é uma coisa de um dia para o outro, não, é? tipo, tu passas para em um ano com três pelos na cara. Tipo, o oh, Gonçalo oh, meu amigo, meu amigo <risos> tem 30 <tem> anos <risos> e tem sabe. cinco <risos> pelos na cara. É fodido. <risos> Ou seja, é um processo que demora, ele é reversível até até algum tempo, certo? E tu, tu, tu vais ver como é que tu vais vai sentindo. E o que aconteceu foi que, a partir do momento em que tudo o que estava a acontecer relacionado com o tratamento hormonal, uh, me estava a fazer sentir muito mais confortável no meu Mas corpo. Mas o tratamento hormonal ou, ou tipo, imaginar. Na parte psicológica também ou faz na parte diferença. estética, percebes o que eu estou a dizer? Tudo, porque a parte estética também, pá, sei lá, eu vou dizer isto Bro, <SILENCIO> é uma é tipo, é merda de tu ir ao ginásio, estás a ver, tu estás a ver, estás a, uh -huh. a, tipo, e estás a interiorizar aquilo que estás a ver, deve ser também importante, tu estás a interiorizar uh -huh. a tua mudança, e a tua mudança se for visual, né? tu, é, pode ser mais fácil de, yeah. obviamente os tratamentos hormonais também te afetam, uma parte psicológica, mas a parte física também deve ser importante, yeah. tipo, tu ok, isto é a pessoa que eu me estou a tornar, tá estás a, também a dar o... Mas está o próximo passo, estás a ver, ou lá o que que seja. É, eu, eu, eu sabia que o, o meu corpo não estava a encaixar com, com o que eu gostava de ver, eu, eu nunca me senti feliz a olhar para o espelho, e a partir do momento em que começas o tratamento hormonal, efetivamente o corpo começa a masculinizar, acaba, acaba ancas, vai acabando ancas. Há homens com ancas. Mas vai acabando um pouquinho o Francisco. As parideiras este vai Vais abrindo um bocadinho ombros vai, vai aparecendo o pelinho, a própria estrutura da cara muda. Okay. E então, eu acho que... Epá, é pá, cada, cada vez que tu de repente olhas para o espelho e tipo é caralho, isto está um bocadinho diferente, talvez fotos da... Da, é muito aconselhável tirar fotos para tu ver que estás a mudar quando vês fotos de uns anos atrás, ainda há pouco tempo vi e é tipo, é pá, ficas sempre da feliz yeah. portanto, é passares de nem conseguir olhar, olhar ao espelho para tipo... estás de olhar ao espelho, para é? tipo, foda-se, agora sou um homem de ginásio idiota não, mas, <risos> mas é tipo, permite isto também, né, de tipo, olha eu sei que é uma fase, estás a curtir <risos> não, não és um idiota, mas efetivamente isto é o que as pessoas Todas deviam sentir, é, poder olhar ao espelho e estarem contentes. Mas tu imagina, é verdade, é verdade, mas imagina, tu tiveste um, pá, amigos, familiares, tiveste um apoio que te, ou foi uma coisa... Porque pá, eu acho que é diferente tu teres uma... Em tudo na vida, estás a ver? Tu teres uma família, teres, tipo um ou dois amigos que te apoiam, tipo a sério, estás a ver? Do que tu um, não teres. Yeah. Eu nessa altura, tive esse, esse, esse amigo e esse grupo de amigos que maioritariamente trans, que, que foram uma boa rede de suporte, e tinha o meu namorado na altura também a, a, a transitar, a, a fazer transição. Então eu tive, eu, tive, eu tive um... Mas namorado na altura, um namorado na altura, tipo era... Também estava a fazer transição comigo para Mas vocês para começaram homem. como um casal Sim. hetero yeah. basicamente? Não, não, não, começámos como um casal lésbico. Ah, tipo, também... Ah, eu, ok! Ah, okay. Tinha uma namorada à altura, pensava... Ok, mas você conseguiste e... da altura... Não, não. Okay. E tornámos um, um casal gay. Okay. Então, nessa altura, eu tinha, eu tinha um apoio... Um apoio... Adoro <risos> isto! Foi, foi fixo, não é? <risos> o, se alguém conservador tiver ficado até aqui e tentei tá, desemaranhar tá esse nó no sei. Estava tá, tá confuso. Já. Isso <risos> não conta para nada, atenção. Dois lésbicas yeah. tornaram-se dois gays. Uhum, e é pá, tive esse suporte. Em, em questão da, da questão familiar, de trabalho não sei o quê, é pá, eu sinto-me bem privilegiado porque já era mais velho e já estava-me a cagar. Mesmo na questão do... eu, eu tinha lá o dead name nas redes sociais, tinha feito nome com o nome como o nome antigo. Yeah. Eu pensei, estou-me a cagar. E ainda entregas merch com esse nome? Ainda entrego mortes merch com esse nome, estou-me a cagar. Exato. <risos> tipo, quando acabar vou, vou fazer novo, não né? Mas é a tua relação com, com essa identidade vá. Tipo, eu não, eu não preciso que, que as pessoas me digam eu Ainda te conheci quando eras não sei o quê Tipo, é pá, foda-se também tipo, Inécio, não, né? não vale a pena tipo Tá bem, mas ok. tu sentes que mudaste muito Ah, mudei completamente uh, Físico e psicologicamente. Mas imagina O maior, maior aspecto Espero que a parte da saúde mental esteja melhor tá obviamente banho. Mas a nível da pessoa que tu és é, tipo, não, imagina A nível da pessoa que tu eras E a pessoa que tu és. As pequenas merdas que importam Tipo, achas que mudaste achas... Eu acho que... Não há, há pequenas coisas que estás a rir do yeah, que é tu. Que... É a maneira como te expressas e, portanto, sorrio de carinho Mas também, segurança <risos> minha, porque quando tu falas de sorriso, eu penso que dizia ao meu. Mas tu fazes sempre <risos> isso. E depois entramos aqui neste, neste pequeno exercício dialético que é agressivo e não precisava. É verdade, são de... é um bocados desculpa, desculpa, esta parte <risos> é esta masculinidade. <risos> depois mete-lhe -me a mãozinha um carinho claro. mas pronto, que eu estava a dizer tipo, achas que as pequenas coisas tipo tu mudaste ou mantiveram-se iguais? eu acho que há coisas que tu mudas só por crescer e envelhecer e por seres uma pessoa terapeutizando que faz terapia e só isso ajuda bastante mas há pequenas coisas associadas a, a, às hormonas que eu senti diferença, ou seja Enquanto havia mestruação, a gente falou nisto, não foi? É. Há todo um ciclo menstrual. Eu acho que qualquer. Eu acho que as mulheres são ser superiores, ponto. Isto, isto, isto, é, <risos> isto, isto, isto por mim, vou dizer esta merda à mas vida Espera aí, tu deixaste na hierarquia deixaste da na superioridade hierarquia. dos seres, mas subiste no privilégio social. Sim porque agora andas duvar tenho... e não tens que te preocupar eu ando duvar, ninguém se mete comigo cospes para o chão, à vontade <risos> cospes para o chão não há problema nenhum coço a virilha e ninguém repara <risos> uh... melhor reparam, mas é normal Fiz, <risos> é normal é normalizado, mano. é normal sim, é normalizado uh... <risos> mas é merda então eu acho que a mulher é um ser superior por todos os meses sangram? Todos os... não, e não é só sangrar é tipo, o ciclo bem. menstrual passa, fa, faz-te passar por várias fases de psicologicamente uh, tens boé da fase tens uma fase bem criativa tens uma fase bem introvertida para dentro tens uma fase bem reativa tu tens ali... tu tens... Que... uma não, não até <risos> o... Um... <risos> o, op, o... <risos> uma fase intro... introspectiva uh, uh, desculpa o... Uh, uh, uh, uh, uh... como é que se diz? O atenção premestual o TPM foda-se já está já, já tão longe da minha realidade o TPM é incrível tipo as pessoas têm esta merda de, de, de, de, de terem uma computação negativa no TPM o TPM é uma fase incrível em que aquela pessoa tem a oportunidade de ver o que é que, o que como é que reage o que é que faz o que é que lhe faz trigger é, é um exercício de autoreflexão incrível então eu sinto que todas as minhas todos os meses são uma, uma fénix renascida Mulher e... Mulheres X. Mulheres... Desculpa. Olha aí o... As, é. as, as, pessoas as pessoas que menstruam. menstruam. As pessoas que menstruam. Todas então, as pessoas que menstruam e isto, isto, isto, isto, isto as tuas hormonas nas mulheres trans fazem a mesma merda. Portanto, po... mulheres que têm ciclo menstrual ou têm uhum. mais uh, estrogênio, seja o que for que lhes faça estas turbulências hormonais, Uh, isto faz com que todos os meses tu tenhas de reinventar. Há um crescimento muito maior. A partir do momento em que eu, eu, eu todos os meses tinha tantas fases de, de, de moods que era sempre uma luta comigo mesmo. Uhum. E a partir do momento em que começas a testar a estouro, em vez disto. É por isso que elas metem no Instagram da Bio: tipo sou como a lua. <risos> Agora é que já percebia. Agora é que já percebia. <risos> Nunca vi, não sei que páginas é que tu segues. <risos> Algumas páginas. Se calhar estás com o público errado. Ah oh, não, bom, com o público certo. <risos> pois, quanto mais simples minha. Eu sou uma pessoa muito, sim muito simples. Estou a ver. E, epa, e, até, e o, a testosterona, a hormona, o, a, acaba por te suavizar um pouquinho isso. Okay. Tipo, ao início atrapalha-te, né? andas, ali, andas, andas ali a estabilizar e também é bem instável Tens ali uns primeiros meses, talvez o primeiro ano um pouquinho também de muita luta interior, mas acaba por tornar-te um bocadinho mais neutro. Eu sinto, eu sinto que fiquei mais neutro. Tipo, eu não vou tão aqueles picos... picos. Ac... Não tenho picos. Não vou tão acima nem vou tão abaixo. Não fico tão triste com merdas, não fico tão espetado era... com merdas. Deixa-me dizer-te uma coisa. Pode ter a ver ou não, não faço ideia, mas isto... Talvez exista boa pesquisa sobre o tema e terei que ver. Também por estar mais confortável comigo mesmo. A questão é tu és uma pessoa bastante madura e que até passou por esses picos. Tu... E, és... e como disseste bem... Fazes terapia. terapia. Tu tens, é uma série, tens uma série, tens uma bagagem muito grande para lidar com, com essa experiência de, de variação hormonal que se torna emocional, humoral e etc. Uh, porque, ou seja, essa ideia de que o homem é neutro eu não vejo nunca vi. Né? Yeah. Nunca... Tu uh, nunca veste neutro. Não, não, não, eu não nem falo de mim. Atenção, eu andei, eu andei até aos 12 anos numa escola que, só com homens, por exemplo. Ou começou-se com pila, não é? Pelo menos, quer dizer, não sei se faziam inspeção era um colégio católico, por isso se calhar assim... Morou cair. Eu não me lembro de me fazerem a mim. Uh, Trauma... Stress pode, ser, pode ser, pode ser PTSD. Uh, não, mas o que eu dizia... Uh, e, e, e, e sempre é o vi... O homens é... Sempre, sempre vi, houve, mas, mas estou a falar de colegas de escola, colegas de desporto, uh, de trabalho, obviamente, professores, figuras, figuras de todo o tipo que tinham, obviamente, flutuação e variação emocional. Pode não ser justificada das mesmas maneiras, mas têm, por exemplo, uma coisa que associam tipicamente à masculinidade, à agressão e à competitividade, que são reguladas socialmente. Só isso pode trazer frustração, como... Imagina, num universo em que a flutuação emocional fosse a coisa mais tranquila e aceita do mundo, não existiriam tantos picos porque tu nunca estarias a esbarrar numa norma social, seja social ou até relacional, se for entre duas pessoas, por exemplo. Portanto, o que eu quero dizer, só voltando atrás, eu, eu, eu acho, eu acho que, que essa ideia de, da neutralidade emocional do homem... Pode não haver uma flutuação previsível, mas que, que é um mito. Quer dizer, é que vais à noite e vês o já porrada, aquela mais emocional mesmo, tranquila, <risos> não é? Mas a cena é que emoções, mas que eu acho emoções... que a é, tipo, provocada por uma coisa que nós não temos. Nós, e, ou seja, fora as coisas que nos provocam esse, esse, essas Nossa. alterações, nós, e as mulheres, ou seja, as pessoas que mostrou, ainda têm mais outra coisa. Que atenua, se calhar, as. Enquanto nós, se calhar, assim, assim. Mas o que, o que, não sei, o que, te, o que te diferencia é um um gráficos, o que te no outro, em termos de do, do, do binário homem-mulher, é a tua exposição a de uma determinada hormona. A hormona define, entre aspas, aquilo que tu és. Percebes? A testosterona torna-te agressivo, de facto. Não toda a gente. Mas existe. Vou dar um exemplo. Há muitos relatos, e eu senti isso a determinada altura, mas obviamente pode ter a ver com contexto, porque isto é tudo contextual, não é só natural, é também social. Quando eu comecei a fazer mais treino de força, a tua testosterona, o teu nível base, naturalmente sobe. Eu sentia muito mais agressivo. Nunca dei morrer ninguém. Não dei a porrada por causa disso, mas arranjava discussões de forma mais violenta, ficava mais, mais incomodado, eu senti isso nessa altura, achei que teria coincidido. Foi para em 2016, 17. Uh, e há relatos de muitas pessoas que pensam que, que, que fazem isso. Ou, por exemplo, aquilo que se chama o Roid Rage. Falávamos do, do Liver King. Os bodybuilders têm o Roid Rage, que é não só, mas também pela injeção de testosterona extra. E ficam com uma fúria incontrolável. Depois também causa o, o, a vertente. Depressiva. Depressiva, depressiva, claro que sim tu vais a um pico muito alto e depois o que é que eu andei a fazer a tua consciência se a tiveres começa a martelar-te repara voltamos àquela questão de sentimentos base primários uhum. que é rage estou triste ou estou feliz, só tens isto enquanto que numa mulher numa, ah, uma pessoa que mestrua uma pessoa que tem um ciclo menstrual certo. Uh, tu passas por tantas fases e tantas emoções que eu acho que uh, é mais fácil tu ires ao fundo da tua pessoa e, e, e, e, é pá, e crescer mais rápido. Basicamente uhum. é isto. Eu sinto que cre cresce mais no, no desconforto e há um desconforto mensal. E, e, é pá, e nós que estamos assim um bocadinho mais estáveis, tu tens que lidar ok porque é que estou agressivo e quer falar sobre isso claro. e não quero ser agressivo, mas acaba ser um bocadinho mais fácil. Eu sinto que é um bocadinho mais fácil lidar com as emoções agora do, do que era antes. Okay. Eu, eu, eu lembro-me dizer mil vezes à minha terapeuta que estava farto de, de, de viver este, este caos emocional de, de, okay. de TPM, de, de nunca estar bem. Okay. Uhum. E efetivamente, até mesmo as questões da ansiedade acalmaram bastante. E eu, eu acho que não tem a ver tanto com eu estar mais confortável é. no mundo, acho que foi muito, muito hormonal. Pois, porque aí se, se, se olharmos para as duas variações de quase o, o nature-nurture, o, o, o biológico e o social, em assim, assim, termos superlatos, tu tens aquele fluxo biológico que te está a influenciar, quer queiras, que, quer, o, quer o social, hum. uh, tenha influência, quer Ele não. ajuda em é, é não Está assim, sempre tudo, tá sempre tudo tá interligado, tudo não há dúvida, claro. mas, sim. Mas, okay. a, mas acho que acaba por ser um pouquinho também o, o hormonal. Yeah. Isso, isso, isso gera toda também a a socialização mais feminina, vou passar a generalização, uh, de, de falar abertamente sobre sentimentos e, e de, de, de uma de uma forma diferente. Muito bem. Olha, foi só o Mori 14 a falar deste tema, não viste? E tatuagens? <risos> é, Porque o Taylor é tatuador. pensa que ias acabar esta vez. <risos> e pronto, o Mori 14 estavam. Tu achas que este, tó, este tópico que nós falámos aqui, estás a ver? persegue te no sentido de que um, se calhar as conversas que, que quando és convidado para alguma coisa estás a ver... Sabes o que eu estou a dizer? Imagina... Uhum. Vai sempre bater aqui yeah, não né? sempre... Imagina... Ele está a falar das tatuagens. Não, é? não mas eu penso se fosse Boa. comigo, não é? Tipo, Imagina, estava as conversas... Estou vai aqui a sempre... bater uma cota e o caralho, não é? Bater uma... Não, mas vai sempre... Bater tipo... uma cota, pareceu um bocado ordinário. É, mas... <risos> mas vai sempre dar, não achas que tu não ficas, tipo, não estás cansado? Uh, ou achas que faz gostas de falar sobre isto? ainda não estou cansado tipo não estou cansado ainda honestamente uh, sinto que se estiver aqui a dar visibilidade de uma maneira neutra está bom, tipo acho que devia haver mais conversas o que eu acho é que falta é mais perspectivas a minha é só uma perspectiva até de um ponto de vista um bocadinho privilegiado de uma pessoa que já é mais velha de uma pessoa que já tem, que não teve consequências sociais nenhumas e que está-se a cagar no geral é preciso mais espaço principalmente para mulheres trans isso é para homens trans talvez um bocadinho mais novos tipo para ver o que é que, o que é que se passa na cabeça mas, do, de uma para, pessoa lá, lá, não parem para de passar a bola na representatividade. Bola. mas mas dando aqui dando aqui o meu, o meu o meu contributo é basicamente é só dizer que eu acho eu acho também eu, eu gosto eu gosto de aparecer não de um sentido de aparecer mas de aparecer para mostrar que é possível ser trans que isso não que não faz ou não binário que não, faz, que não define absolutamente nada de quem eu sou eu esqueço-me que sou, que sou não binário a maior parte do tempo uh, e que consegues envelhecer, ter uma carreira, ter uma rede social estável ser uh, completamente emocionalmente tranquilo, fazer a tua terapia uh, yeah. uh, ter algum interesse e, e seres uma pessoa normal e não seres só a pessoa trans. Sim, mas o, o ponto de vista do Castro é muito válido, é. até porque na verdade portada... Eu queria falar aqui contigo disto pouco tempo, porque dá para falar contigo sobre múltiplos temas de igual importância também, de quando se fala de, de assuntos sociais e etc., mas o caso tem razões, acaba sempre por resvalar. É, eu sei. Mas nós também temos, está imens... eu acho mas, que isto é um bocadinho reflexo, porque é, porque é, é uma perspectiva é interessada. Novo. E, e não só, é assim, porque é interessante, porque imagina, é eu vou ser sincero, eu uh, pá, conheci duas pessoas, conheci, se calhar já conheci mais eu não vou perguntá-la, não, é? não é daquelas coisas, ou as pessoas me dizem ou então eu não faço ideia, estás a ver mas Você eu sabe? conheci duas pessoas estranhas da minha vida uhum. e aí foi aqui neste podcast, uma não falava português, certo. tínhamos um tradutor, não, havia, não dava para falar com essa pessoa é, é sim. Não, era não muito, era, uma, era a Vada, não é a Vada? sim um, pronto, era uma ativista guineense, estás a ver? Só que lá está não falar português, é um e pá, e tínhamos um trator ah. e pá, as conversas perdem-se muito, claro. não dá Fica. para ter lá uma conversa triste. Exatamente. E conheci-te a ti. Obviamente que eu tinha aqui mais coisas para falar contigo, estás a ver? De assuntos que eu nem me tenho sido, mas que lá está, tipo, um, acho que é normal também teres um bocado de curiosidade. Se tu não tiveres curiosidade, estás aqui a fazer o quê? Ou estou okay. aqui a fazer o quê? Yeah. É? Yeah. Mas yeah. também lá está aquela coisa, não quer ser tipo chato ao ponto da maria, se calhar tens outras maneiras que queres falar, tipo, questões Políticas. Certo, mas isto é aqui e isto gerou toda uma. A, unica, a única pergunta que já estou farta é como é que começaste a tatuar? É única, é a <risos> única, um, tudo, <o> resto, <risos> tudo o resto. resto. Temos aqui uma pergunta para fazer ao teu. eu gosto. E agora tenho a minha pergunta, é a, única, é, a única, é a última que eu quero fazer, não, que é, mas, é para mas mim. Mas é... Não, não é chato, tipo, coisas que tu precisas saber diz-me que eu tento responder o melhor consigo. Eu acho que, imagina-me, pronto. A pergunta? é? Não é isso assim, mas uh, a minha questão era para dois homens brancos, Etros e cis, estás a ver? Tivemos minimamente bem ou perguntas que foram, <risos> usámos um bocado, pá, eu quero saber -lhe. Porque imagina, eu, eu acho que nós, e eu falo por mim, eu tinha aquela coisa de poder brincar um bocado com algumas situações, estás a ver? isso é tipo, hum, é um... desnecessário. E fazer perguntas, tipo, já repetitivas, aquela pergunta repetitiva, estás a ver? Eu acho que isso tem perguntas que não se deve fazer às pessoas. Eu já, pelo menos, conheci, eu tive um comentário de uma... De uma de um comentário um mini comentário de uma gaja, tipo uma mulher trans, em que as perguntas que lhe faziam eram sempre as mesmas perguntas, estás a ver? E eu é. tento, tipo, eu, e yeah, estas perguntas é normal. Se for. Tipo, não é normal, mas tipo, as pessoas têm essa curiosidade mórbida de fazer. E um, pronto, ainda bem que não fizemos. Mas se há perguntas que é, tens curiosidade mórbida para fazer, mas uh, tens na mesma dúvida, tipo, sei lá, fora de câmara, qualquer coisa, tipo, diz. Ou mesmo, se, se é uma dúvida tua, é uma dúvida de toda a gente. E se calhar, até posso uhum. ajudar. Não sei se acha, não sei, eu acho que as se há uma dúvida de toda a gente, numa... acho que as pessoas têm, bah, sei lá, uma das perguntas que ouvi, acho que até foi, quem? como é que ela se chama, meu? É, não sei, mas é uma pessoa dentro da comunidade que nós a falhar o nome conhecida, estás a ver que disse, sempre, sempre as perguntas que me fazem, o que é que eu tenho medo das pernas, o que é que eu tenho medo das pernas, okay. estás a ver, esse tipo de perguntas que eu acho que é desnecessário para, para a conversa em si, não é É uma coisa que nós te falamos, é o Fala. quê? <risos> tipo, eu percebo isso, eu percebo que as pessoas precisam de perguntar isso porque para elas define muito a identidade. Tipo, é, elas, elas definem à nascença quem, o que qual é que é o sexo do bebé consoante isso, não é? Então eu acho que elas associam a tua na Itália ao, ao que é que tu és. Uhum. E, e nós estamos só a dizer, tipo, independentemente do que é que eu tenho no meio das pernas, hum, eu continuo a ser uma pessoa. tipo Claro. Então, então, em vez de perguntares o que, é que, o que é que a pessoa tem no meio das pernas, tipo questiona-te porque é que tu não perguntas a outra pessoa qualquer o que é que ela tem no meio das pernas? O é que tu, é que tu assumes? Yeah. Tipo, há mais pessoas trans do que a gente sabe. Yeah. Que... Ah sim, mas ainda é seguro estatisticamente assumir. Com... É, mas... mas eu tenho uma pergunta para ti, Tela. Isto aqui é uma curiosidade, <risos> é, não é, mor... é quase mórbida, mas é aquela bora, coisa. Bora. Eu vejo humoristas, estás a ver, fazer web-piadas com uh, pá, a mulheres trans que... e homens trans. E que as operações podem escolher o que quiserem, estás a ver? É, tudo... eu falo... é, é como criar uma... tu és o criador, estás a ver? Isso é mentira, é verdade ou é mentira? Eu não, nunca me informei sobre isso sequer. Ah, uh, é, isso é muito simplista, né? Simplista, ok. Tipo, eu posso escolher tirar, tirar, fazer mastectomia, tirar, tirar o peito. Certo. Mas, pá, uh, a, a, a tecnologia a medicina não está assim tão incrível, tipo, não, não, eu, tenho, eu tenho um peito claramente mastectomizado, será, será a palavra? Tipo, uh, se, eu escolhi, se eu pudesse escolher um peito, eu não escolheria este peito. Tipo, eu escolhi este peito porque é o possível. Yeah. Consoante uma, uma faloplastia, não sei se, tem, não sei uhum. se está certinho. É pá, tem muitas condicionantes hoje em dia. Tem muitas, tem, é, é difícil, é caro, é, é difícil acesso, <risos> não, não tens garantias de nada. Então, não é uma coisa, nada disso é uma coisa fácil. Yeah. Tipo, na, nada é fácil. Não é tão fácil como os mídias fazem parecer que é. É, é, ma é mais isso. Tipo, um, nós temos os corpos possíveis e, e mesmo assim estamos felizes com os corpos que temos. Tipo, só o não ter maminhas, tipo, eu, eu esqueço-me que, que não tenho um corpo uh, padrão. Uh, padrão é a palavra certa, não é? Eu ia dizer normal. Mas estou mas muito mais feliz com ele. É uh, pá, nós, nós não somos, nós, não. Tipo, tu tens... eu acho que isso é muito mais aplicável hoje em dia a, aos tratamentos de estética. Tipo, tu podes meter... A to, tens, todas as mulheres de Hollywood têm o mesmo nariz, têm todas a mesma... Certo, toda, com os lábios... Yeah, têm todos os mesmo lábio, os, os, homens, estão os, homens, a, são estão os homens estão todos, são todos homens. a um tema maxilar. Sim. Tipo, isso, isso sim acaba por ser muito mais estético do, do, do, do que o que a gente está a fazer. A gente está só a tentar a estar o mínimo possível confortáveis não, não, no não. mundo. Não, eu... claro perfeitamente yeah. a dizer. Yeah. Yeah. E, e a questão das cirurgias já agora que vamos por aqui às vezes as pessoas têm muita a questão do do, do completo Uh, essa é uma questão, tipo, tentar tirar a, a palavra transição completa do vocabulário das pessoas, porque já a transição já está um bocadinho em desuso, tipo, eu não estou a transitar para nada, eu estou a envelhecer como toda Sim, a gente. Isso é um problema da linguagem que nem sequer abordamos, é. Não é? Se, O termo vai sempre ficar em desuso, é. vai sempre ser adequado ou esse, pouco específico ou ofensivo. É. Há, há, há, há pessoas trans que não querem entrar maminhas, há pessoas Escóra. trans que não querem meter maminhas, há pessoas trans que não querem, a apartas na Itália, há quem queira, há quem não queira, tipo, é, claro. é, é, uma, é uma escolha de cada um, um e, é, e perdi o pensamento, <risos> mas não? Mas é perfeitamente um, não não, é, há, não, há um, não há um completo, não há um. Nós não temos um objetivo, nós, nós estamos a tentar sentirmos bem no nosso corpo e isso é diferente para cada, para cada pessoa. Trans ou cis? Trans ou já. Acabamos de ter todos a mesma. Somos todos mãe, iguais. Qual é a diferença é de eu não querer que ter mamias de uma, de uma mulher que quer meter mais duas copas em é a mesma mãe? Yeah, eu, ir, eu, ir, eu ir à Turquia meter cabelo. Pronto! Olha, subscreva o Payton para a Não, mas é verdade, é o tipo, que é que vais à Turquia a meter cabelo? É mais barato. Segurança. E assim eu gosto de bacabos, <risos> Não, irmão, mas eu gosto de um bacabos. Não dá tipo, para meter aqui. O <risos> Ok. Dá, mas opá, assim, mas é, é mais acho caro. Que é ou... seguro, é mais seguro. É mais seguro lá, a sério. Yeah. Existe, é. existe mesmo uma indústria Existe Luz um pack ter... que estás a ver Transporte que tu é tipo 3 dias, ar. pagas, é... eu já estive a ver, 1.700 euros que vais lá 3 é mais dias, ficas em hotéis, ah, é exato, é tipo um pack. Yep. Pack Turquia, estás a ver, umas férias na Turquia, saias, chegas, vais careca, chegas com uma afro, <risos> E bronzeado ainda por cima. Ah, eu não, não tenho a minha, a minha pele é uma merda. <risos> <não, não>, <risos> parece-me incrível, quando precisar já sei. Ah, yeah, eu já preciso, eu vou fazer isso. Vai ser o meu próximo grande investimento. Vês, a, acabamos por todos só nos querer sentir um bocadinho mais confortáveis no nosso corpo. Certo. De uma é maneira isso, ou de outra. Mas é literalmente, e sabes uma merda, não é insegurança. É mesmo eu sentir-me confortável com o meu corpo. Estás a ver? Há uns tempos atrás, que era insegurança, que eu já tenho 28 anos. Já passei a parte de rapar o cabelo à gilete. Estás a ver? Tu tens 28 anos. Sério. Yeah. É. Tipo. É Não <risos> É para o Não, mas é isso. tipo não, não, não queria é... chamar velho, mas pensava que Tinha mais de 30. É, pá, estou a chegar, estou a chegar, eu chego lá, não me preocupes. É, mas é isso, não é a mesma insegurança, é sentir-me bem, tentar me sentir bem comigo próprio. É.